laranje, esse vídeo provavelmente é sobre você. Bom, eu queria dar continuidade à discussão sobre monogamia. E aí eu vi que só dois vídeos não ia dar conta de tudo que a gente tem para discutir e debater. A gente quem? Não sei, eu e vocês poucos gatos pingados que assistem esse canal, mas vamos aí ter esse momento de troca. O de hoje é uma frase que a gente escuta sempre que fala pra alguém que está numa relação homologâmica, aberta, um poliamor, que é o quê? Ai, mas eu não conseguiria! E normalmente ninguém perguntou nada pra pessoa, a gente só tá informando uma coisa da nossa vida. Só que hoje, eu estou aqui pra dar atenção pra você que tem essa urgência de dizer ai, mas eu não conseguiria! Que é te explicar por que que você não conseguiria. Então vou te dar a oportunidade de entender essa coisa que você fala sem pensar muito bem que é não conseguiria nunca ter um relacionamento aberto, um poliamor e etc. Vem comigo. Tem três coisas importantes para a gente falar. Posse, exclusividade e desejo. São três pontos para a gente partir. A posse é, obviamente, né, a ideia de que você possui o seu namorado ou namorada, e vice-versa, Se seu namorado ou namorada também te possui, eles são propriedade afetiva sua, e portanto existe uma exclusividade entre vocês. Só você pode ser o namorado de Joãozinho, e só Joãozinho pode ser seu namorado, é uma relação onde você coloca esta pessoa num outro patamar em relação a todas as outras suas relações. Relacionou? O que significa dizer que duas pessoas que estão em uma relação monogâmica pertencem uma à outra e colocam esta outra pessoa num espaço específico, exclusivo para ela. E aí, nesse processo de admitir que um pertence ao outro que, portanto, vamos ser exclusivos, a gente faz o que? Limita o desejo apenas a figura da pessoa amada. O que é uma grande hipocrisia, porque afinal de contas a gente continua sentindo desejos múltiplos, gostando de outras pessoas, querendo fazer sexo com outras pessoas, se apaixonando por outras pessoas, porque senão a gente não tinha o que? Traição, bigamia, trocar um namorado por outro, enfim, enquanto namora, essas coisas todas que acontecem. Então a primeira coisa que você acha difícil de entender no conceito de não monogamia é como é que funciona essa questão de posse, de exclusividade, que portanto não existe, e como é que essa pessoa consegue lidar com os desejos do parceiro, porque no final das contas é sobre o seu parceiro, é sobre como você não é exclusivo para seu parceiro, é como você não tem o único objeto de desejo do seu parceiro, é como você não é do seu parceiro, né você é alguém que está ali naquela relação. E aí você, pessoa que não conseguiria, tem esta dificuldade de não ser exclusiva e não estar na hierarquia máxima do afeto, principalmente sexual, do seu parceiro, que afinal de contas ele pode ser outros parceiros, ele pode inclusive gostar de transar mais com outros parceiros. E você não vai conseguir sobreviver a isso. Porque, meu Deus do céu, como é que eu estou namorando um cara que, na verdade, gosta de transar mais com outro cara do que comigo, embora a gente também transe. E você fica encasquetado, você fica louca, e você bate com a cabeça na parede, porque que é difícil. Realmente é muito difícil, porque a gente é criado para ser esse objeto de desejo único do namorado e é muito complicado. E calma. Calma. Porque todos esses males têm uma única raiz que faz com que você não consiga o abandono. Nós temos pavor de abandono porque, como eu falei no último vídeo, nossos afetos são orientados para a monogamia que trabalha com a ideia de felizes para sempre e também trabalha com a ideia de sucesso na vida. Você tem sucesso na vida a partir do momento que você está namorando, as pessoas cobram isso de adultos funcionais, né? que eles estejam em um relacionamento. De preferência reprodutivo, de preferência monogâmico, de preferência muito sério, firme e para sempre, dividindo bens e essas coisas todas. E aí, vocêzinha, vocêzinho, tem essa enorme dificuldade de o que De ser abandonado? Porque você não está acostumado nem a dividir brinquedo. Quanto mais dividir o brinquedo sexual do, da genitalia do seu amorzinho. Nós somos criados numa sociedade de posse, né? essa ideia capitalista, ela atravessa os nossos sentimentos, a gente trabalha com posse, minha mãe, meus amigos, né, meu namorado, então é complicado dividir isso. E também cresce com essa cobrança de que tem que dar certo e que ser abandonado por alguém que você ama é a pior coisa do mundo. E não é bom, não estou aqui dizendo que você vai tomar um pé na bunda e vai levantar belíssima, eu fico péssima, eu demoro quatro anos para esperar um namoro, por isso que eu não namoro. Agora, para entender como essa questão do abandono se relaciona com os nossos afetos, Vamos pensar no seguinte, vamos esquecer o medo do abandono, né, e o medo de abandonar também, porque a gente também tem muito medo de abandonar. As pessoas têm medo de abrir relações também por não querer decepcionar, correr o risco de se apaixonar por outra pessoa e abandonar aquele seu amorzinho. Isso que eu não estou falando de traição aqui, tá, eu estou falando de você que acredita na fidelidade, não vou nem entrar na questão da traição por enquanto, estou falando aqui de pessoas que realmente se amam, se querem bem, porque é sobre saúde afetiva que estamos conversando. Eu vou te dar um contraponto ao medo do abandono, que é uma alegria, tá? Porque a gente tem um medo, então pra ter esse contraponto ao medo seria legal ter o quê? Uma alegria. E esta alegria é você estar feliz com a felicidade do outro também. Entenda que eu não estou dizendo pra você ser serviçal ao seu amorzinho. Não, não, não. não. não. É você aprender a ser feliz de uma forma diferente de uma forma que não seja baseado no medo do abandono e na posse vamos substituir isso pela ideia concreta de que você está feliz com a pessoa com quem você está se relacionando e vice-versa, né? porque isso também é relação amorcível, você. você está feliz com essa pessoa, vocês se fazem bem vocês estão contentes, vocês se amam e aí esta pessoa está fazendo sexo, está se relacionando com alguém que não é você e isso faz bem para essa pessoa, veja bem, veja só, seu amorzinho está feliz, não é com você naquele momento, mas ele está feliz. E a gente não admite muito bem não ser esse objeto de felicidade, de desejo de amor, do nosso amorzinho. Você não consegue e você não conseguiria porque é muito difícil admitir que as pessoas podem ser felizes sem você. E que isso não significa, de forma alguma, que você também não faça o seu amorzinho feliz. Porque você faz, tanto porque, né? senão o seu amorzinho não estaria com você. E se o seu amorzinho não te faz feliz também, termine com ele. Que ninguém é merece estar uma relação para ficar triste. Né? Tô eu aqui, fui triste em várias relações, posso dizer isso o quê? Com o local te falo. E você não consegue, porque todas as relações não monogâmicas passam por uma obrigatoriedade de um negócio muito complicado que é conversar. Ou pelo menos assim deveriam. Você precisa conversar sobre como vai se construindo essa relação. E quando a gente cresce num sistema heteronormativo desse amor romântico, dessa coisa do feliz para sempre, da monogamia, já está tudo pronto. Você tem que fazer poucas adaptações. Você cresceu com várias relações monogâmicas com as quais você pode se espelhar, você se espelha naquela relação que você viu no cinema, na literatura, na sociedade, na sua família, com os seus amigos, na novela das oito, Tá pronta, os acordos estão feitos, você só precisa assinar aquele documento previamente escrito e ser feliz. É tipo concordar com os termos do e-mail, ninguém lê, mas a gente só quer usar o e-mail, é a mesma coisa, entendeu? A relação é uma contratação de e-mail, você assina lá, estou ciente, desejo continuar e vai viver por isso, é alguém que rouba seus dados. É mais ou menos o que acontece numa relação monogâmica, as pessoas roubam seus dados. Agora falando sério, é muito complicado isso, porque você precisa conversar várias coisas, né? Você precisa o tempo inteiro se sentir seguro ou segura. Tem que ter manutenção do afeto. E as pessoas não estão acostumadas a fazer manutenção do afeto. Elas estão acostumadas a fazer declarações de amor. Que aí é fácil. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te comprei esse presente. É muito mole. Provar por A mais B que esta pessoa que está com você não é só por uma questão de sexo, não é só por uma questão de afeto, mas é que vocês estão construindo alguma coisa juntos porque é, isso te faz bem, é bem mais complicado, porque é muito além do eu te amo. Não é do eu te amo, não vou te abandonar, não vou te trocar por outra pessoa, porque já existem outras pessoas e pode te trocar ou adicionar outras pessoas, é bem complicado, não é fácil, ninguém está dizendo que seria fácil, você não consegue porque é muito difícil. E aí você também não conseguiria porque é muito difícil não só entrar neste acordo desta relação, mas admitir isso para as outras pessoas. Porque, entenda, toda vez que você for apresentar um ou dois namorados, ou alguém vir seu namorado beijando outra pessoa numa festa, você vai ter que explicar a sua relação. E isso enche a cor do saco. Inclusive, porque a gente tem que escutar o quê? Mas, nossa, vocês têm uma relação aberta, eu não conseguiria! Não é quando a gente fala que a monogamia é uma instituição bem maligna opressora, a gente está dizendo que eu posso ser preso se eu assinar um documento de casamento com duas pessoas, porque o Estado ele tem poder sobre os meus bens, ele vai dar uma trabalheira se eu tiver que dividir meus bens com dois maridos ou duas esposas, ou um marido, uma esposa, enfim. Então, meu amor, você não pode casar com duas pessoas, é tudo muito difícil, para que, que você vai enfrentar isso, se você pode o quê? pegar o termo do, Google, do Gmail e se relacionar com o que está escrito ali, concordando e continuando. E você também não consegue porque tem um processo muito difícil aqui que é admitir as nossas hipocrisias, que é difícil para tudo né, que tá aí a autocrítica do PT que não me deixa mentir. A gente vai ter o quê? que? Que admitir que uma relação monogâmica é bem hipócrita. Porque você tem que admitir que tem desejos por outras pessoas, porque você tem que admitir que o seu parceiro tem desejos por outras pessoas, porque você tem que admitir que aquilo não foi feito para dar certo para sempre, que as coisas podem acabar, você vai ter que admitir um monte de coisa que todo mundo meio que sabe, mas ninguém vai falar, né? porque é muito difícil ficar enfrentando esses tipos de verdade que a gente tem. E assim como toda a desconstrução nos dá um soco na cara. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, oh, Melissa, eu entendo tudo que você está dizendo, mas pra mim é muito difícil ver meu namorado beijando outra pessoa, eu tenho que aceitar isso? Se você está me perguntando isso, você não entendeu muito bem o que eu estou dizendo, porque o seu namorado beijar outras pessoas é a menor das preocupações de uma relação não monogâmica. Porque entenda, quando você chegar no nível de debate, de desconstrução, de admitir suas hipocrisias de falar, olha, realmente, a vizinha muito gostosa, e se ela me desse mole, eu ia pegar ela mesmo, porque não tem como controlar, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Né? Essa coisa toda, quando você chega nesse ponto, a realização do caso em si, do, do, é a menor das suas preocupações. Então, outra questão importante, que é um estigma de quem tem relação aberta, ama menos o namorado, porque deixa ele solto, sei lá. Eu não vou ficar usando termômetro de amor aqui, porque... Né? Não sei se tem um amormômetro para a gente ficar medindo Mas eu nunca amei menos alguém ou mais porque é relacionada aberta E não vejo os meus amigos com relações abertas amando menos seus casais ou seus mais namorados Por causa disso Talvez você fique com essa ideia de que a pessoa ama menos Porque está diretamente relacionando amor ao controle porque né? não deixa de ser um controle sobre o outro. E como eu já falei em alguns vídeos aqui, e não sou só eu que falo, é um careca chamado Foucault, essa coisa de controlar os desejos do outro é uma das maiores ferramentas de controle da vida dele, porque se ele não faz alguma coisa, que você não está olhando no íntimo ali no cantinho, porque ele tem medo ou vergonha de ferir esse contrato, é porque tá foda. E pense bem, não é só você. É você e toda a sociedade, a religião, enfim, o mundo, que pressiona essa pessoa a não fazer isso. Ou se fazer, fazer escondido. Você não pode descobrir. Então, meus amores, resumindo. Você não conseguiria, porque pra você é difícil admitir que o mundo afetivo do seu amorzinho não gira em torno unicamente de você. Porque você não consegue admitir que você tem um puta medo de ser abandonada, ou abandonado, e que pra isso você tem que entrar em um monte de questões complicadíssimas, que é muito mais fácil do que ficar com medo mesmo. Você não quer admitir todas as hipocrisias do seu desejo, porque afinal de contas não é pra você esse tipo de coisa. Você tem medo da opinião das pessoas, não é mesmo? Do Estado, dos amigos, da igreja. Você não conseguiria basicamente porque você tem medo. E aí, meus amores, o que a gente faz com o medo? A gente pega o medo pelo corpo, assim, pelo pescoço, a gente besunta o medo com KY e senta ali, não, mentira. A gente supera o medo. Porque como deve ter dado para entender aqui, o que eu estou tentando explicar para você, é que você não conseguiria ter esse tipo de relação, porque para você, em todos os medos que incluem a relação monogâmica tradicional, né, com todos os medos, do debate, da igualdade de discurso, que é né, uma coisa complicada, ainda mais casal heterossexual, é um negócio difícil, com assumir um monte de responsabilidade que a gente não quer, porque a gente tem medo de responsabilidade pra caramba. Porque todos esses medos, eles servem pra o quê? Deixar você ser um pouquinho mais infeliz na sua relação. O que eu quero com esse vídeo não é mandar você que tem uma relação monogâmica, amanhã abrir a relação, né? não. É que você pense nesses medos que eu acabei de dizer. Né, porque eu acho que fazem bastante sentido para mim. Talvez faça para vocês também. E faça uma balança aí se isso vale a pena ou não na manutenção do seu relacionamento. que você está ou futuro. E pelo amor de Deus, não fale mais que você não conseguiria alguma coisa que você nunca, jamais, em hipótese alguma, tentou. E que faz parte da vida e da afetividade de outras pessoas. Porque isso é bem desagradável. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali, e nós nos vemos num próximo vídeo para dar continuidade a esse assunto, porque se esse vídeo não foi sobre você, porque afinal de contas você é do poliamor, você não é uma pessoa monogâmica, o próximo vídeo é sobre você. Até lá. Agora, se você ficar até o fim do vídeo, eu vou te contar o um segredo das gente dos não monogâmicos, só para você que é monogâmico, viu? Você mesmo. Tudo isso esse vídeo inteiro foi só para te convencer a abrir a sua relação e me incluir nela. Exatamente. Eu fiz tudo isso com o único intuito de pegar o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado do seu namorado, exatamente. Porque eu não tenho mais nada na minha vida para fazer a não ser morrer de inveja do seu relacionamento blindado, do seu casamento perfeito, a sua relação incrível, sem nenhuma hipocrisia, completamente transparente. Então eu, como uma pessoa invejosa terrível e com tesão à flor da pele, uma coisa que dá um choque, tô aqui só para o quê? Comer você e chupar seu namorado.